Olá pessoal, meu nome é Silvana Sorrentino e eu sou facilitadora em Constelação Sistêmica Familiar. E hoje primeiro eu quero agradecer a todos vocês que, que curtiram meu canal, canal, que se, se inscreveram, que compartilharam, compartilharam, que comentaram. Muito obrigada pelas mensagens de apoio e de carinho. Só tenho a agradecer a vocês. Este canal é feito para vocês e é feito por vocês. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante. E eu começo perguntando para os pais, pais e mães, papais e mamães. Na época de escola, vocês tinham alguma dificuldade? Quais as matérias que vocês tinham preferência e quais as matérias que vocês tinham de dificuldade? Vocês se lembram? E para com os seus filhos, vocês já identificaram quais as matérias que eles têm dificuldade, quais eles têm preferência? Hoje nós vamos falar sobre pedagogia sistêmica que é mais uma atuação da Constelação Sistêmica, agora aplicada na escola. A pedagogia sistêmica é uma nova forma de olhar a relação da criança dentro da escola. Interagem os professores, a escola e os pais. Esses três pilares fazem com que o aprendizado se desenvolva com ou sem dificuldade. E nesse processo é respeitado a origem da criança, a origem das famílias e como é que ele se comporta nesse novo sistema. O sistema familiar é o primeiro. E o sistema da escola vem com todas essas influências de pai, mãe, avó. A criança na escola ela traz todo o sistema familiar e vai mostrar quais as origens dele, quais as regras da família, quais são as dificuldades. Muitas vezes as crianças têm transtorno de aprendizado, aonde é diagnosticado pelos profissionais. Normalmente eles vão medicar os seus filhos, só que essas medicações ao longo do tempo elas não são eficientes e dão muitos efeitos colaterais. Antes mesmo das crianças serem medicadas, esse diagnóstico é feito, por um grupo multidisciplinar da escola. Então, são os professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos. Toda a equipe da escola percebe que o aluno está com uma dificuldade e é encaminhado para uma análise. A pedagogia sistêmica não se limita só às dificuldades que os alunos têm de aprender. Ela pode ser aplicada nos comportamentos das crianças de qualquer natureza. Agora vamos conhecer alguns transtornos que se apresentam na escola e nos alunos. Dislexia, dificuldade de concentração, dificuldade de escrever as letras como se escutam, lentidão na aprendizagem, dificuldade de concentração, palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e troca de letras com sons ou grafias parecidas. Porém, não se trata de uma doença, mas de uma característica genética configurada entre a 16ª e a 24ª semana de gestação do feto. A disgrafia A disgrafia é também chamada de letra feia. Isso acontece devido à incapacidade de recordar a grafia da letra. Ao tentar recordar esse grafismo, escreve muito lentamente o que acaba unindo inadequadamente as letras, tornando a letra ilegível. Algumas crianças com desgrafia possuem também uma desortografia amontoado, letras para esconder os erros ortográficos. Mas não são todos desgráficos que possuem a desortografia. A desgrafia, porém, não está associada a nenhum tipo de comprometimento intelectual. Desortografia a desortografia tem, por característica, a dificuldade de transcrever corretamente a linguagem oral. Dislalia. Dislalia é a dificuldade que a pessoa tem de dizer corretamente algumas palavras. Ela pode deixar de dizer uma letra, trocar uma letra por outra, mudar o som de um fonema. Descalculia é Descalculia, um tipo de transtorno de aprendizagem caracterizada por uma inabilidade ou incapacidade de pensar, refletir, avaliar ou raciocinar processos ou tarefas que envolvam números ou conceitos matemáticos. Descalculia é um problema biológico e inato e que não tem nada a ver com aspectos do ambiente afetando a capacidade da criança em aprender matemática. TDAH transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A criança com TDAH. Tem por característica atividade excessiva e atenção com impulsividade. É aquele aluno que não para na carteira, que dá trabalho para o professor. É aquele que quer ajudar os amiguinhos, que não para sentado e que está sempre em atividade. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seus comentários. Apresente esse vídeo para os seus amigos que são pais e amam seus filhos. Apresentem isso para quem você ama. Eu sou grata a vocês.